Oi! Águas cinzas, o um novo banhado construído e a evolução do sistema. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. O vídeo de hoje a gente continua vendo como é que está a evolução do, dos laguinhos, né? do novo banhado construído e a gente vai ver um punhado de, coisa, de coisas. Né? Nós vamos ver época de chuvas, o transbordamento do lago, nós vamos acompanhar o lambarizinho que eu coloquei num dos laguinhos, no terceiro laguinho. Então eles já estão lá, as crianças estão, estão indo bem. Nós vamos ver o esverdeamento da água no primeiro laguinho, por conta de chega ali muito nutriente quebrado das águas cinzas. É, água cinza, sabão, detergente, é, restos de, de nossa própria pele, isso tudo, muito fósforo, nitrogênio, eventualmente na hora que vai fazer tomar um banho, faz, acaba fazendo um xixizinho na água, então vai chegar nutrientes ali, vai chegar nitrogênio, vai chegar fósforo. E essa chegada de nutrientes é um prato cheio para o desenvolvimento das algas. E como o Miguel teve por aqui, fez o corte da vegetação, a insolação maior na alga, na, no primeiro lago com nutrientes, ou a proliferação de algas, e, e fica verde por conta da das algas né, e do processo fotossintético que está acontecendo ali. A gente vai acompanhar isso. E deixa eu ver aqui mais. Está a presença dos lambaris que estão fazendo controle de, de larvas, de mosquito. E sim, e as primeiras flores, né? A flor do, do copo de leite, a flor do biri, né? as florzinhas ali. Está tomando cara, está tomando jeito o nosso brejinho. Vamos dar uma olhada? Dia de lavar roupa aqui, o primeiro laguinho onde vai ser o, o banhado. A água tá chegando bem, tá funcionando legal. Ali na saída tá funcionando bem também. Vamos chegar ali perto ali. O ladrãozinho tá funcionando bem. Mandando a água para o laguinho de cima. Vamos ver a água chegando ali. Ok. E elevou mais um nível. E ela vem saindo aqui por dentro do tijolo para o próximo laguinho. Nesse laguinho aqui eu coloquei uns lambarezinhos. Mas não estou vendo eles aqui. A função do lambari é ir comer os ovinhos e as larvas de mosquito. E não estou vendo larvas por aqui. Então eles devem estar por aí. Joguei um pouquinho de ração, mas as crianças não apareceram. Olha, no outro, eu estou vendo algumas larvas nesse laguinho aqui onde não tem um lambari. Então, logo eu vou trazer o lambarizinho desse daqui e migrar ele para lá. Ah, acabei de ver. Espera que eu vou jogar um, um pouquinho aqui de ração. Pera aí. Ah, já vi ele. Daqui a pouco a gente vai ver. Ó. Ah, As crianças estão aí, que legal. Muito bem, então as crianças estão por aí, estão se dando bem, estão fazendo o controle. Estão oh. fazendo o controle aqui das larvas nesse laguinho. Então como está tudo funcionando bem, esse laguinho aqui está funcionando bem também, eu estou deixando uma parte um pouco mais rasa, que é para passarinho poder tomar banho. Então logo eu faço essa outra parte... E trago para vocês verem. Poxa vida, olha só, finalmente as coisas funcionando bem, as plantas estão indo bem, passarinho vem aqui tomar banho, muito legal. Esse fim de semana foi dia de Miguel, então fez a poda do Sansão do Campo, assim como fez também a, a poda da grama, e olha nossos laguinhos. Que coisa mais linda. Aqui é onde vai ser a piscininha das crianças. As crianças poderem nadar. Está tudo funcionando bem. O ladrãozinho. É a saída do lago está funcionando bem. Os dois laguinhos de baixo. Eu havia deixado a saída mais alta. Né, para poder ir trabalhando, então a água tomou conta, passou por cima do, dos dois laguinhos. Tem chovido muito esses dias, estamos em fevereiro de 2020, vamos ver a saída aqui da água, está sendo nesse ponto, deixa eu fazer um, uma saidinha aqui para a água. Para ela descer para antigo... o antigo brejinho. Então aqui está tá sendo a saída da água nesse momento. Tudo trabalhando bem. Olha lá o nosso copo de leite. Já está chegando a primeira florzinha do copo de leite as transformações que vão acontecendo e que eu curto muito acompanhar. Olha o laguinho lá de cima, as plantas já estão tomando conta, estão se desenvolvendo. Eu vou deixar aquilo ali como se fosse mesmo um ambiente natural, não, não pretendo fazer grandes manejos ou grandes modificações. Olha o copo de leite já está aberto já começa a, a chegar deixa eu mostrar uma uma linda aqui a libélula acabou voando temos aqui flor de água a pé é interessante notar a coloração da água olha ali um pouco esverdeada Aqui uma água já bem mais clara e transparente. Eu não estou vendo aqui nenhuma larvinha de, de, de inseto, de pernilongo. Os peixes que eu trouxe para cá já devem estar tá fazendo o controle. O que eu trouxe aqui é lambarizinho. Vamos ver se eu consigo mostrar as crianças aqui dentro eu tenho um pouquinho aqui de ração Vou jogar a ração na água pronto ali muito legal hein a gente não consegue ver a molecada lá no lá no fundo mas eles estão vindo lá do fundo eles estão nadando por aqui esses dias atrás choveu muito e eu estou vendo que o nível da água nesse laguinho aqui baixou bastante. Quase certeza que aqui nesse cantinho tem algum furinho na lona. Então eu vou ter que procurar esse furinho. Que foi um remendo que eu fiz, probleminha que deu lá para trás. Como é, choveu bastante, a água daquele laguinho de lá para cá, ela se juntou as duas, olha o casal de libella, ela juntou as duas e ultrapassou para esse lado de cá, de maneira que eu quero dar uma olhada, se de repente ali por aquele pedaço não passou algum lambarizinho para esse lado, porque aqui eu não coloquei lambarizinho. Então vamos dar uma olhada, se alguém passou para cá, ele vai aparecer aqui para comer, mas pelo jeito ninguém passou para cá. Mas também não estou vendo larvas de mosquito por aqui. Então o controle está sendo feito aí de alguma maneira que eu não sei qual é. Vamos voltar para cá. Olha o biri em flor. Desse outro lado, nosso copo de leite. Ali a banana do brejo, que eu trouxe há pouco tempo. A margaridinha do campo, a vedélia, está ali naquele cantinho. É um outro tipo de biri. Esse aqui, mas eu não sei o nome, se alguém souber. E agora, aqui do lado, Cosmos, que estão crescendo do lado de fora, e estão chegando aqui para dentro. E aqui, eu quero que vocês deem uma olhada. Eu ainda não fiz o trabalho de recobrir as margens aqui do, do plástico, porque eu estou acompanhando o desenvolvimento aqui. Olha como é que está verde esse lago. Por que está verde o que é que está acontecendo? Ele está verde primeiro porque o Miguel deu uma poda boa aqui no Sansão do Campo, abriu o espaço, o sol está chegando nessa água aqui com mais intensidade. Não temos as plantas que já estão colonizando ali daquele lado, então aqui está chegando a água cinza né, com nutrientes, e a gente tem, então, o trabalho, tudo, as condições né, para as algas se desenvolverem. Então, essa coloração esverdeada que a gente está vendo aqui é a colonização de alga, que ela já está na água naturalmente. Né? Então, com mais sol a libélula passando, com mais sol incidindo e com bastante nutriente na água, as algas vão se desenvolvendo e vão colonizando o espaço. A alga pode ser interessante porque ela vai liberar oxigênio durante a fotossíntese. E aí legal porque o oxigênio vai auxiliar no tratamento dessa água também. Então por hoje é isso. Tiveram curtindo, não esquece se inscreve no canal, dá um joinha, um like, um gostei, mas principalmente estou fazendo essas coisas todas um passo a passo que te permite reproduzir isso e fazer alguma coisa semelhante, pelo menos na tua casa. Alguma coisa que a gente faça já é melhor do que a situação que a gente tem hoje, em que mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a qualquer sistema de, de, de tratamento de efluentes. E por conta disso, criança continu, continua morrendo por doenças plenamente evitáveis. É, é, é coisa lá de idade média ainda. A gente tem que começar a cuidar dos nossos efluentes. E pelo menos água cinza é muito mais fácil de, de tratar, dá para fazer um monte de coisa como a gente está vendo por aí, né? mas também cuidar da água preta, que é mais importante é cuidar da água preta, porque ela pode ser veículo de disseminação de doenças plenamente evitáveis, século XXI, não precisa disso. Então, manda aí um recado para gente, se tiver alguma dúvida, né, traz sugestões, se tiver perguntas para fazer, manda que a gente tenta fazer vídeos, ou se você estiver fazendo aí, grava uns vídeos, faz umas imagens, né, tira foto, manda aqui para gente, na medida do possível, a gente vai compartilhando com outras pessoas também, e isso ajuda as pessoas a terem é, coragem e iniciativa para fazer algum sistema de, de tratamento em suas próprias casas. Legal?